Oi, tudo mundo, tudo bem? Bem-vindo à nossa nova semana do Mentoria. Hoje quero falar com você sobre Colossenses capítulo 2, essa semana, 2, verso 4. É, é muito importante entender que o Evangelho de Deus, o Evangelho que nos transforma, o Evangelho que é o poder de Deus para transformar o homem, ele é um processo que acontece em duas vias. A primeira via, ela acontece por completo, que é a via da justificação de Deus. Ou seja, quando você diz, sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, Ele, de forma definitiva, cabal, de uma única vez, justifica. Isto é uma via. Ou seja, já está lavrado, escrito o teu nome no livro da vida. A outra via é o quanto nós vamos apropriando do que agora nós somos. Porque a consciência daquilo que nós somos ainda não está completa, não é de fato completa. Prova disso é que durante todo esse tempo, depois que a escritura, o cânon da escritura foi fechado, nós nos debruçamos sobre o livro da vida, sobre o livro, a Bíblia, a escritura, tentando encontrar os caminhos, daí então nós temos tantas e tantas e tantas tradições teológicas que nos dizem como é que nós vamos apropriar daquilo que nós já somos em Deus, percebe? Então uma coisa é aquilo que Deus decretou, escreveu seu nome no livro da vida, a outra coisa, a outra via é a apropriação desta salvação. E onde acontece essa apropriação? Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui em Colossenses capítulo 2, verso 4. 2, 4. Ele diz, Digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Tudo passa pela mente. Então, o Evangelho não é uma sensação, não é sensorial, claro envolve as emoções, claro, envolve os sentimentos, claro, daquele arrepio nas costas, borboletas no estômago, aquela emoção, lágrimas, mas o evangelho não é a partir disso, por conta do que ocorre dentro de nós, e isso também ocorre, lágrimas, quantas vezes eu chorei em cultos, na presença de Deus, por ter ouvido de voz tão, a voz do Senhor de forma tão sublime, tão doce, mas... Ouvi a voz do Senhor e decodifiquei essa informação, e daí então caiu ao meu coração. Então, esse é o caminho. Paulo, o tempo todo, lembra os irmãos e lembra as irmãs em, nas suas cartas de que temos que tomar consciência do que nós somos. Então, ninguém venha com palavras vãs tentando dizer para você o que é e o que não é o Evangelho. Então, o Evangelho se faz por conhecer. Então, não é só o conhecimento cognitivo. Já falei isso com vocês alguma, algumas vezes nas, nas semanas que se passaram. Não é o conhecimento cognitivo. Não apenas o conhecimento cognitivo, porque eu tive professores, teólogos no, no mestrado que eu fiz, teólogos que conheciam a escritura, conheciam o termo no grego, os textos no hebraico, as tradições, no entanto, não criam em Deus eram apenas gente que sabia a respeito de Deus. Então, conhecimento cognitivo de Deus não implica fé. É esse equilíbrio que às vezes falta na igreja no Brasil, esse equilíbrio de pegar o texto bíblico, o texto bíblico, e, ao mesmo tempo, pegar o raciocínio, a fé, as duas coisas, a fé, o texto bíblico e as emoções. É aquilo que acontece no caminho de Emmaus, não sei se você se lembra, do que acontecia, eles declararam depois que Jesus foi partir o pão, eles declararam poxa, é por isso que enquanto ele falava, falava do que? Do Cristo revelado nas escrituras. Dessa forma que acontece o ardê o coração, acontece por uma resposta da mente, e que desce ao coração. Eu costumo dizer, posso estar errado, que aquilo que primeiro nasce no coração e vai para a mente, geralmente não consegue subir. Por quê? Porque depende, é refém das emoções. Quantas e quantas vezes eu não ouvi ao final de uma ministração, ao final de um culto, poxa, pastor, acho que faltou uma unção diferente aqui. Não, na verdade não faltou. Só teve palavra, teve a presença do Espírito. O que faltou foi as suas emoções serem ativadas, para daí a sua cabeça também ser ativada. O que Paulo diz aqui é simples. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Por quê? Porque palavras convencem podem convencer daquilo que de fato temos que apropriar, como podem também convencer daquilo que não deve ser apropriado. Então, a vida que Jesus quer que você viva, a experiência que Jesus quer que você tenha, a vida que Ele deseja que você viva, não é uma, uma vida que está por ser descoberta em, um, em uma... como é que eu vou dizer? Em uma uma caixa secreta que você vai vencendo as etapas, e aí, ó, oh, agora você pode abrir essa caixa, vamos ver o que tem aqui dentro, ah, não, não, está tudo revelado, segundo a Primeiro de Coríntios, capítulo 2, verso 9 e verso 10, tudo já foi nos revelado, o Espírito revela as profundidades de Deus ao nosso Espírito, e a vontade de Deus para nós também já está revelada, tudo já está revelado, não tem nada escondido, não tem nada guardado. O que nós precisamos fazer é apropriar daquilo que já é nosso, e como é que a gente apropia daquilo que é nosso? Semana que vem a gente se fala. Gente se fala e eu queria falar sobre esse tema. Como, a gente de, como é que a gente apropria daquilo que é nosso? Tá bom? A gente se fala então na semana que vem. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Bem-vindo à Semana do Mentoria.